Meu querido ouvinte, amigo da Rádio Mundial. Eu armei agora em novo horário. Ó, gente, torçam pra eu continuar nesse horário. Quero audiência. É a primeira vez que eu faço a tarde e tô feliz porque eu tô com o Jean, né, Jean? Boa. Eu não sei se você tá feliz por estar comigo. Demais da conta. Demais da conta, Ixi. Que... Ixi. que bom, que bom. Eu hoje vou fazer radiestesia para vocês. Eu não sei se vocês vão continuar, vão poder assistir, vão, vão ver né, as figuras aqui. E primeiro, né, vamos lá conversar um pouquinho. Eu estou, vou fazer 21 anos agora, dia 1º de janeiro, na Rádio Mundial. Né? aniversário da rádio também tá? meu aniversário na rádio né e sempre com muito muito carinho muito amor sempre assim de uma de uma forma que me deixa sempre me deixa muito alegre né gosto se não estaria há 21 anos aqui na, na, na, na rádio né o Jean me aguentando há 21 anos eu aguentando ele também né nós se aguenta né? É, e eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio. Meu nome é Armin de Gourmandian. Eu estava às nove e meia da manhã, às sextas-feiras, e agora migrei para esse horário. Eu já disse para vocês: vamos, vamos vir junto, porque senão, não sei, não, hein, gente. Vamos lá, tô confiante no horário, tá bom? Eu, eu acho que vai dar certo, né? O horário da tarde. Vamos experimentar. Já deu. Pessoal, antes de, de eu começar aí a atender ouvintes, eu vou falar para vocês irem ligando. Eu vou colocar. Eu tô, eu já arrumei as figuras aqui para fazer a radestesia magnética imantada para vocês. Vou mostrar o meu pêndulo. Vocês podem ver que eu não uso nada de magnetismo, nada, nada de imã. Né, não uso nada de ema é o magnetismo bioenergético, né, do, o próprio ma magnetismo do seu corpo com o gel eletromagnético, com a energia da Terra. Né? Então, é o bioeletromagnético juntamente com a energia da Terra. Então, isso não tem erro. A radiestesia deu, não, não erra. Então, como eu disse anteriormente, voltando um pouquinho, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, que é composta por três pilares. Um dos pilares é, a, é o registro da memória celular, que é a medida que eu vou conversando com você. Eu percebo a origem dos seus problemas, a origem dos seus traumas, das crenças, vem pelo DNA. Inclusive, eu vou falar muito do DNA, sabe, Jean? No dia primeiro, a rádio me convidou, eu aceitei com bastante alegria, né? é, com bastante prazer até, para eu fazer uma. Como é que se diz? Um, uma previsão. Para 2020. Então, vai ser no dia 1 às 21 horas. Dia 1 me parece que é uma segunda-feira, é isso? Eu nem sei que dia é da semana. É, é, é segunda-feira, né? Dia 1? Ah, é sexta-feira. É quarta-feira. É quarta-feira. Desculpa, lógico, dia 1 né? Quarta-feira que vem. Então, às 21 horas. E pre as previsões que eu vou fazer, eu vou fazer algo diferente, porque, é, sabe, a pessoa, para fazer previsão, ela precisa ter um pouco do dom da profecia. Eu tenho esse dom da profecia, mas a título pessoal, social. Falar, assim, de acontecimentos, fenômenos naturais, fenômenos... Além daquilo, por exemplo, de terremotos, de uma série de assentamento de placas tectônicas, de ventos, como é que se fala? Tsunami, ventos uh, tornados, não sei o quê... São coisas que acontecem durante o ano, né? Tanto é que os Estados Unidos já tem isso como previsível. As casas lá eles fazem de uma forma que, se o teto cair, não machuca, né? Menos, é menos danificado. A Califórnia, a mesma coisa. Uh, a Europa, isso tudo já é esperado. Então, a minha previsão vai ser a título humano. Porque esse eu lido bem. E ontem né eu, eu fiz com a radiestesia magnética imantada e coloquei para nós sabermos como vai ser o nosso... A, né, a, a questão financeira, a questão humana a, a, o social os jovens se vai né a saúde a saúde mental a saúde física porque isso está muito preocupante a educação então vai ser toda é, relacionamentos financeiro tudo isso vai ser muito bem colocado eu vou pedir para vocês assistirem esse programa ele vai ser gravado porque eu vou deixar tudo gravadinho e vocês vão ver depois se aquilo vai ocorrer ou não. E trabalho com a energia fria vibracional curadora, além da radiestesia magnética, que é o segundo pilar, e o terceiro, a, radiestesia, a energia fria vibracional curadora, que é algo... Bom, é, é de uma cura extraplanetária... De dimensão extragalática, vem dos pleiadianos e também dos arturianos, mas de verdade. São raios de luzes que vão adentrando no nosso corpo, como canaletas, e cruzam dentro do nosso corpo. Se vocês forem no meu YouTube, Armin de Gourmandian, vão lá, já se inscrevam e curtam. Vocês vão assistir alguns. A pessoa, ela não mexe só de pular um pouquinho o braço ou isso ou aquilo, não. Ela realmente, o corpo dela pula. Mexe de uma forma, espicha, ondula. Por quê? É, faz a cirurgia interna. É, fecha feridas na hora, inclusive de cirurgias. Sangramentos. Uh, para quem tem problemas alérgicos, é maravilhosa. Gente, um dia conheci uma, uma criatura, uma criança, que realmente veio de outra galáxia. E ele disse para mim, Armin, a energia fria vibracional curadora é a medicina energética do terceiro milênio. Isso já vai fazer quase 20 anos... Os 20 anos que eu estou na rádio, eu sempre falo disso e digo mais a vocês. É a energia da saúde física e mental que realmente você vai ter. Me aguarde a partir de 2020. Muitas coisas vão ocorrer. Caso você queira fazer o curso, caso você queira receber a energia fria, vibracional, curadora... É só ligar para mim. Mas vamos atender, ouvinte. Depois eu dou mais recado. O número do meu consultório, do meu celular, para você me procurar pelo WhatsApp e também para entrar em contato, telefonar, qualquer coisa, anota aí, pessoal. 9 9675 5250 9 5250 Vou atender tá? na próxima, eh, próxima segunda-feira. Segunda-feira que é... Não, na é, pr próxima segunda-feira é dia 29, né? Eu vou atender no domingo, dia 29. Próxima segunda é 30. Tá. Próxima segunda é 30. Eu vou atender amanhã, não, porque amanhã já está lotado. Mas dia 28, amanhã... Não, amanhã eu tenho espaço, eu acho que até as 3 horas, até as 15 horas. Depois eu vou atender dia 28, 29 e 30. Paro uns dias e volto no dia 6. Talvez até antes, se eu não for viajar. Estou né? tô, tô só esperando os acontecimentos. Mas eu aviso a vocês... Quer entrar o ano limpo? Presta atenção agora no que eu vou... Como nós vamos atender o ouvinte, tá bom? Juntamente na radiestesia, só pêndulo de cristal. Lembre-se disso. Jamais deixe uma, uma árvore chorar na hora de... Não usem o que, o, que, o que doeu e foi arrancado. Pêndulo de cristal tem toda a consciência do universo. E vamos lá, vamos atender, Jean. Alô? Alô? Alô? Quem tá falando? É Dina. Oi, Dina. Tudo bem com você? Tudo mais ou menos. Vamos melhorar isso, né? É. Você já me ouviu? Já me conhecia ou não? Já. Ah, que bom. Agora eu mudei de horário. Tô nesse horário. É, eu vi. É. Pode falar, Dina, o que, que você quer? Vamos lá. Então, eu venho de perdas. Três anos em seguida, perdi meu marido, minha mãe e meu pai. É. E eu entrei numa depressão muito profunda e eu não, não tô saindo dessa ainda. Tô é. melhor, mas eu tô muito fraca. Certo. Então, e eu queria. Tô... Ah, ah. Pode falar. E eu queria, sei lá, alguma ajuda, porque é difícil a minha vida, eu tô so... tá. sozinha. Tá bom. Para você receber ajuda, primeiro, você precisa procurar ajuda com a pessoa diretamente. Tá bom. Agora, vamos fazer aqui um pouco de radiestesia para você e você uhum. vai dando retorno para ver. Tá Dependendo joia. do retorno, eu vou te falar até que ponto você vai melhorar, Tá bom. Eu A primeiro joia. vou fazer o seguinte, eu vou, vou medir o seu grau energético. Fala o seu nome inteiro três vezes. Jordina Conceição Adestro. O Adestro Jor... é seu? Ou Meu é... pai. Ah, tá certo. Josina? Conceição Adestro. De novo? Jordina Conceição Adestro. Nossa! A, a, o seu grau está numa ah. falta de energética ah. de tá menos 75%. Nossa! Olha eu, como está eu... caído. Está demais, né? Demais na conta. Bom, vamos, vamos botar um pouquinho de energia em você? Vamos. Então, vai participando, tá? Lá vou tá. eu. Eu vou, eu vou ter que continuar falando. Porque, senão, vão pensar que o rádio ficou mudo, né? Tá, Jóia. Mas você presta atenção no seu corpo, tá bom? Tá. Eu tô fazendo aqui. Sabe onde eu peguei, Jean? O pêndulo veio para onde? Eu não sei se tá dando para ver. O microfone não tá fechando? Não tá dando para ver? Tá Na live tá dando? Tá. Então, eu vim um pouco mais para cá para ver se ajuda. Ajuda? Ah, eu tô, ele veio para os chakras. E o, o que está ruim na, é na idina, né? Isso. Na Edina, o que está pegando é muito o umbilical, é onde fica justamente o pâncreas. Está pegando essa área, o pâncreas. O rim e a coluna a Parte traseira Nessa altura é. Nessa altura Então a falta desse chakra Esse chakra está totalmente fechado Totalmente E é da onde a gente recebe a energia da terra ah, tá. A entrada da energia da terra Está muito fraca E tua... está mexendo Inclusive com o teu chakra básico Tá Uh, ele foi agora para o teu chakra básico e esse chakra, ele está extremamente carregado. Você está sentindo um peso no, nessa parte do cox Nessa ah, parte baixa? Sinto, sinto sim, cansaço. Um cansaço aí, né? Isso. É bem no, no períneo. Isso. É como se... E, e ele arde um pouco? Não, não. Esquenta? Não, tô... esquentou agora um pouquinho. É, esquentou porque está mexendo. Então, agora vamos dar uma ajeitada aqui para você, Dina? Sim. Mas você precisa ir lá no consultório. Se tá você, bom. Se você agendar no sábado... Certo. Você vai pagar com 30% de desconto, tá? Tá bom. Que é um desconto bom. Então, você já vai lá no meu WhatsApp e agenda. Tá Tá, joia, tá. então, muito obrigado, viu? Eu vou dar o um número, você já anota, vai lá e já manda o um recado que depois eu te respondo. Tá, joia. muito obrigado, viu? Nada. Fica com Deus. Tá melhorando um pouco, né? Tá, tá esquentando. Tá esquentando. Então, agora você fica quietinha, pra, tá. a, até sair esse calor que vai arder. Em seguida, você vai ver que vai esfriar, tá bom? Tá bom, então. Um beijo então. grande obrigado. pra você, meu amor. Tchau. Tchau. Dois, é 99675-5250, o número do meu consultório. Deixa eu limpar aqui o, o pedaço. Tem ouvinte na linha, Jean? Alô? Oi, tudo bem? Tudo. Quem é? É a Manuela. Fala, Manuela. Você já me conhecia? Me conhece? Ah, eu escuto às vezes só a rádio aqui, a Mundial, eu assisto todo mundo aí da Mundial. Tá, fala qual é o seu problema. É, eu queria saber sobre... Sobre? Sobre o quê? Ai, caiu. Ah, se você puder, liga de novo, tá? É... Mas tá virando anti-horário para ela, viu? Desde que ela começou. Ó, nem para falar não conseguiu. Tem mais ouvinte? Tá. Se alguém quiser ligar, então, é o 3171-0221. 3171-0221 ou 3262-4490. O, o telefone da rádio. Pessoal, vocês querem receber a radiestesia tem que ligar, né? Então, o número do meu consultório, o número do meu celular é o 99675-5250. 99675-5250. E já tem um ouvinte na linha. Só que antes eu quero falar da Idina, antes de atender, que já subiu, a energia dela já está quase que. Uh, equilibrada o grau energético, tá? Já subiu para. Olha, tá faltando 10% para ficar equilibrado. E vamos atender. Alô? Alô? Quem tá falando? É o Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, você? Tudo. Você me conhece? É, eu escuto às vezes. Então tá bom, agora eu mudei de horário, tá? Quanto com a audiência de vocês. Isso. Tá bom. Fala, Cláudio. Então, já há algum tempo, já que eu, eu não consigo me equilibrar espiritualmente. tá Eu queria saber o que está acontecendo. Então, vamos, vamos começar pelo Aminho. Vamos ver o que o Aminho mostra e para onde ele leva. Você fala três vezes o seu nome. Ok. Inteiro. Cláudio Adão Goulart. Cláudio Adão Goulart. Cláudio Adão Goulart. Goulart? Isso. Tá, Cláudio Adão Goulart. Vamos lá. Já tá virando anti-horário aqui. Presta atenção no seu corpo, tá, Adão? Tá. Presta atenção. Ele não consegue mexer, mas ele foi no campo... Engraçado, ele foi na pirâmide. A pirâmide é muito ligada à prosperidade financeira, viu? Certo. A questão financeira está amarradinha em você. É verdade. Nossa, está muito amarrado. É como se não existisse dinheiro. Isso. O negócio tá punk. tá demais, já há muitos anos assim. E ele não consegue sair daí. Não. Não é espiritual. É espiritual porque você é um espírito, né? Isso. E é o seu próprio espírito que está com esse problema. Nossa. Nossa, ele parou. Eu não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo, porque está sendo... Está em... tá na live, né? Da Rádio Mundial. Tá... É. Ele parou, Gadão. Parou. Ele tá... Alguma coisa você... Tem de trauma, algum bloqueio seríssimo você tem. E vamos ver de onde que vem esse bloqueio. Ok. Eu tenho a impressão que vem, deixa ele estar tá andando, está procurando, ele já vai me mostrar. Você está sentindo alguma coisa no corpo? Ah, um pouco de esfriando, né? Suor frio assim. Ai, que bom que está esfriando. Ufa! Está <risos> é, esfriando em que área? Em que lugar do corpo? as mãos e os pés e as pernas que a energia fria vibracional curadora né você sabe disso ah, então é o teu realmente é o teu espírito é você espiritualmente é. você não acredita em você é verdade É. tá pegando nossa foi direto para o seu lado direito você tem alguma dor, algum problema de coluna, alguma coisa que pegue no seu lado direito? Isso, eu sinto muita dor no corpo sempre, assim. Tudo que eu faço, eu sinto muita dor. Mais pro lado direito ou não? É, do lado direi direito mais na lombar, assim. É, nessa parte coluna, né? É, frequente. Tá. Então... Uh... Vê se dá uma mexida agora. Dá uma mexida? É, eu senti uma fisgadinha assim, bem de leve. Olha lá, você viu que eu fiz aqui uma acupuntura nele? Você, você não viu, né, Jean? Uhum. Tá mostrando no vídeo fazer? Foi direitinho para ir um pouco abaixo do rim. Isso foi como uma, uma dor de magulha mesmo. Assim, é, uma... mas tá entrando mesmo. Olha lá. Aí já começa a funcionar. Eu, tô, eu pus a mão, me adormeceu a mão. O seu pai já faleceu? Não, ainda não. não ainda não? Ainda <risos> bem, né? Graças a Deus. Você precisa se relacionar melhor com ele e pedir perdão. É. Tá bom? Tá bom. Senhora. Me procura, vai lá no consultório, eu te dou um bom desconto. Já tá entra bom. no meu WhatsApp, já agenda o horário comigo. A tá gente bem. conversa pelo WhatsApp daqui a pouco. Tá, ok, muito tá, obrigado. Nada. 99675 é o número do meu consultório. Dá para atender mais um, Jean? Acabou. Acabou-se. Que pena. Agora é só o ano que vem, né, Jean? Você falou ano que vem antes? <risos> Tô boa, né? Pessoal. Dia 1 então, eu aguardo por vocês às 9 horas da noite, às 21. Prestem muita atenção no que vai ser dito, porque foi feito ontem com uma profundidade muito grande pela radiestesia. As previsões para nós. Tudo bem, é bom saber do mundo, poli... Não, mas nós vamos saber de nós, socialmente falando, né? Uma boa passagem de ano. Né? muita proteção acredito sim em guardar sete caroços de romã que eu guardo todo ano mas eu trabalho, eu tenho ação e também como lentilha como arroz de lentilha que os armênios sabem fazer com cebola que é uma delícia sempre tem esse prato vale a pena, mas se você não fizer não adianta comer nada disso e nem guardar o caroço da romã eu como e guardo, e funciona, tá bom? Uma boa passagem para vocês, sempre na paz, luz e harmonia. Tudo de bom.